Mas é, pode ficar tranquilo, ó, oh, tá com a escopeta carregada Ó, oh, sentindo o Spider do Mano Joe Vou escopetar esses lock ali, ó oh. Tranquilão, oh, tio. ó, meu Deus É a área propícia pra bicamento Aham. Oh, ó, tá voltando aqui? Você tem que ficar esperto. parte outros aí, hein Ó, ó, ó o lock ali Ô, jogo, e aí? Porra, <risos> já leve, hein <risos>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 Você viu uh, que na queixinha? É o que? Rapaziada, aqui na queixinha foi treta, hein? Nossa senhora, uma batida só. O cara caiu igual uma árvore. La, la, la, la. Beleza, rapaziada. Vamos continuar. Na moral. Tô com uma peixeira. alta, me Parece uma espada essa peixeira, tio. Rapaziada, estão tacando farinha? <risos> <risos> Aí não, hein, jogo. Vou tacar farinha, o caminhão dá logo bicudo. Ficou pretão na mão, hein? Ó. Na verdade, a escopretinha. Aí, é jogo, ele tá procurando. Vamos, vamos trocar ideia com ele aqui, rapidão? Tá... Olha! É, é bicudo, hein? Ó, oh, ó! Oh, fora de galo, tio! E aí, escopretinha? Oh. Se inscreve aí, tio! Olha, tem mais lock ali? Vamos rapidão, ó! Oh, de encontro! De encontro! Ó, ó! Se fura todo mundo com a peixeira, tipo, de encontro! Eu vou começar essa Tem mais lock na casa, já estamos ligados. Bom, a casa tá limpa. Já foi. Pera aí, dá mais cara pra não é bigar? Tá, tá ficando legal agora. Tem uma até um pingente profissional. Rapaziada, os loki tá com a farinha. o caverninho não vai dar espadada neles. Estou calmo. Vou continuar. Mas quero mais treta. Rapaziada, eu queria mais batalha. Tava ficando legal. Rapaziada, estou... vou tomar um chazinho ali. Só pra me acalmar, hein. Não. Não. Não. Não. Beleza, rapaziada. Já estou de volta. Agora estou mais tranquilo. Eu quero mais treta. Tô bem, tô calmo. Vamos voltar para os cavalos. Tá limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. A é a triste, hein? Ô mano, Joe, vamos pegar ele pra criar, hein? Ó. Oh. O tio Tommy curte a L. O tio Tommy, calma. Vai, vai com calma. da área já está praticamente limpa. Tem essa casa gigante, rapaziada, tá perfeito para morar ali. Ó oh, cavalinho, era só começar a plantar ali uns feijão tropeiro, uns arroz carreteiro e fica ligeiro. Todo mundo fica bom tipo bombeiro. Ela tá lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, Carneiros Selvagens. <risos> Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Como é que é? Sua mulher me assusta. <risos> não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Eu já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá pra errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Bem? Tudo bem? Adios, irmãozinho. Ai. Rapaziada, tinha lugar pro, pro, pro Joe lá, hein? Tinha cortinhos especiais pra Ellie. Vamos refletir, mas temos que levar a Ellie pra ela ser estudada. Ó, isso se chama reviravolta. E se você passa pelas jardas, volta pro primeiro teste? Primeiro dá, é isso Cara, que confuso Você tem que jogar algumas vezes Tudo vai fazer sentido Olha, chegamos na universidade Já estamos com o nosso cavalinho Pangarelso Você pode descer do cavalo Olha, para que eu vou descer do cavalo? Ele tá massa demais empinando o cavalinho Ó. Okay. Oh. É um Vamos voltar pra sede E lá podemos ver a maior parte do campo Pois é, com o cavalinho já empinando, Fala, mete um top gear aí, tio. Beleza. Rapaziada, o cavalinho agora ficou massa, o game demais. Vamos continuar no amor. O cavaleiro só está bem perdido nessa zona gigante aqui, mas com o cavalinho isso não vai ser problema. Tem que ir pra esquerda ali. Opa, peraí, olha o tamanho dessa planta. Da planta proteica. Que aí, Carlos. Mas que tipo de nome é de é, Foi você quem esqueceu de perguntar o Na nome trans. dele Tom. Peraí. Rapaziada, a gente já olha o tanto de proteína que a gente tem. Vamos continuar por esse local aqui. é nós. Ó. Tem que ficar esperto, hein? Essas áreas aqui é desconhecida. Chega com um cavalo Chufu! gigante desse. O Pangarelson vai ser um alvo para esses terroristas pilantras. É a verdade. Beleza. Ó, ó, ó. Local. Fazia local Bento, hein? Ó, uh -huh. oh, local de fazer armas. Uh -huh. aí, tio. Tranquilão. Vamos ver a proteína. Oh, meu Deus. Já tenho 130. Ué. Rapaziada, ó, ó. Energia máxima. Vap! Beleza, velocidade de montagem, velocidade de recuperação no bolso. Rapaziada... Ah, meu Deus, Você tá, tá, tá, lindo. Ó, ó. Tá rolando O quê? Um fogarim! É o fogarim! Pega um fogarinho, hein? É o quê? Ó. lança chemas! É o quê? Já Cai pra dentro. Rapaz, tá lotado de item. Né? Até a espadachinha ali. Ó, o cabineiro já viu, hein? Ó. Esse espadinho corta forte, viu? Vou falar a verdade pra você. Beleza, mais 10 peças de armas. Rapaz, tá ficando emocionante, legal e profissional. Ó, só falar, tio. Já cai mais proteína no bolso. Pula Mais cinco. V vamos ver se dá pra fazer alguma coisa Mas acho que a Caverninha já gastou quase tudo vamos ver o que tem. Ó, 24 Não dá nem pro cheiro, hein, jogo Ó, a velocidade de recarregar o fogarinho. Fogarinho já chega caindo dentro da mesinha E ficando profissional Tipo a vizinha Ah, <risos> oh, meu Deus, cai Pega a arminha Tranquilo Rapazes, será que a gente dá mais um rolê aqui com, com o Pangarelson? Porque parece que esse é o prédiozinho Já que a gente tem que ir, hein Vamos só, só dar mais uma Top Gearzada aqui? Então, nesses lugares, as pessoas moravam aqui e só estudavam? Mesmo sendo todos adultos? É, estudavam, faziam festas, se encontravam. Descobriam o que queriam fazer da vida. Ó, oh, ó, oh. o, o, o local é muito gigante. Tá frio. Nessa época do Beleza, Eu acho que é por aqui que a gente tinha que ir, mesmo. O caverninha <risos> <risos> oh. foi divertido. Curtiu, é? O pangar é só pular alto. O caverninha só vai subir o predinho ali. Eu já volto. Porque eu acho que. Eu Beleza, o já tinha visto uma escada. Ó, oh, tem aquela escadinha ali. Eu sou, Beleza, tem uma porta profissional. E dá pra ir pra cima ainda. Beleza, aqui... Ô, jogo, mas... Aí... agora não tem fim não, hein? Ó, oh, vai ter um item super bento e secreto aqui no cantinho, hein? Ô, oh, jogo! O jogo! O jogo não... Meu, deu uma volta totalmente, hein? Beleza, só nos restou subir aqui no segundo andar e ver se o local tem itens amigáveis. Vai lá e vem. O jogo, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh. sabia, tio. Eu... Tinha uma vigia aqui. Diário: O frango atirador esteve por aqui, hein? Oh, eles não disseram que tinha gente vindo. Qual é o sentido de ficar aqui se nada acontece? Rapaziada, só tava escrito as paradinhas ali, não, não importantes para a nossa gameplay. Ó, oh, aqui já tá tudo destruído, hein? Tudo quebrado. Tudo quebrado, não, véi. Vamos flipar novamente com a L. Já pega o Pangarelson e a gente vai ter que continuar pra trás. com o nosso Top Gear. <risos> Área, área nova, jogo. É. Vamos com calma. <risos> Fica esperto, que o Pangarelson chama atenção pra caramba. ó, oh, oh, oh. hey, ali, é esse? <risos> Parece um gigante mesmo. Mas a gente tem que chegar ali, com a L. vamos ficar ligadinho Ó. Oh. Só temos que ficar ligado que esse local contém. Altos itens. Beleza, a gente passa pela esquerda aqui. Rapaziada, parece que o pangarelson não pode entrar aqui, hein? Será que ele entra? Quantas pessoas estão aí? É oh, louco! Quero dizer rapaz, rapaz, tá de cavalo e tudo. Precisa de muita gente para as coisas funcionarem. Você acha que tem outras pessoas da minha idade? Não sei. Rapaziada, é, aí tem que abrir a porta do pangarelson, hein? Ó. Oh. que, foi... Parece que são Fique com o cavalo vou dar uma... <risos> É, não quero que ele fuja Beleza, rapaziada, agora, agora, agora já não é bang bang pera aí, tio, pera aí, Calma, jogo, escopretinha na mão, a gente não tem perigo Ó, oh, visão especial Ó, oh, louco, rapaziada É balada, tio, ó oh. Tá rolando uma balada intensa Tira ali. Oh, meu Deus do céu. O caverninho vai entrar sem convite. Meu, Mesmo. Parece que alguém fez um improviso aqui. Ó, oh, ó, cartinha e tudo mais. Essa cartinha aqui já é importante. Precisamos conectar a porta ao gerador lá de cima. Por favor, use com moderação. Estamos ficando sem gasolina. Rapaziada, temos que conectar o Conectelson. É okay. E fazer essa parada funcionar novamente. Já pegamos altos itens aqui. Beleza, vamos ter que subir lá na balada Onde é que tá a escada aqui? aqui? Ah, a escada tá ali atrás ó. Beleza Ô jogo, e aí? Tá... Tem, tem como subir aqui? Ó Eu vou pegar um primeiro cara fora da balada ali Vai ser o primeiro lock que a gente vamos... O ficar trouble. Ó o tava pegando proteínas ilegais Não reconhecida pelo Inmetro E não tem o ISO 9014 Por isso é importante você pegar proteínas Refinadas profissionais. Ok, peraí Ó o oh, jogo Ai, cai, peixeira Faza ba... oh, Nossa, o jogo que isso? Escopeta! Oh, rapaz, eles gritando alto Rapaz, vai gritar na orelha Ô oh, o jogo, pega Nossa senhora Calma, que tá ro... Meu Deus Para de gracinha Ó oh. Ó, oh, tá procurando. Cai três, cai três. Ó, oh, cai todo mundo, tio. o oh, jogo! Rapaziada, agora a balada desceu inteira, hein? Ó. Oh. Olha, duas cabeças agora vão dar soco. Ah, ela quer tretar. Ela quer tretar. Rapaziada, você viu que a escopretinha bica todo mundo? A balada não durou nada, hein? Ó, oh, Catherine, sem cabeça Jurema, rodou Eu, eu tava pensando, uh, eu gostaria de ser astronauta Como é que você tá pensando Jureta. em astronauta agora? Ah, você pode imaginar estar lá em cima sozinho? Nossa, tá legal Só tô dizendo Rapaziada, tamo no meio da treta Rolando uma balada de infectados aqui e aí ele vem com um papo de astronauta. Tipo. Ah, meu Deus, por isso que eu curto a L, hein? Rapaziada, melhor companhia dos gameplays até agora, essa Lzinha. Vem com os assuntos super chocantes e emocionantes nas horas certas. Rapaziada, é estratégia pra tranquilizar o Mano Joe. O Mano Joe tá calminho quando a L tá por perto. Rapaziada, ó, tem o fogarinha, hein? Tem, tem que usar o Fogarinho. Beleza. De momento. Vamos deixar o escopetão mágico aqui. Porque a escopeta faz façanhas. Profissionais. Ó, cinco baletas dentro. Peraí, peraí. Antes de prosseguir, ó, tá rolando uns tamborim. É o quê? Propício a gelo na espingarda. Então vamos cultivar a visão spider do mano Joe. É, é. Ó. Aqui no cantinho, certeza. Vai ter um, ó. Milho Pan. Vai ter alguma coisa. Ó, o oh, jogo. Peraí, peraí, tem como pular lá fora, hein? O cabernet tá ligado. Ó. Peraí, que música é essa, jogo? Rapaziada, será que é aqui tá rolando umas árvores bem da hora, hein? Ih, jogo! Ó, Diogo! Oh, Diogo! Rapazes, eu não sei o que tem que fazer não, hein? Pula pra dentro. O caverninho veio daqui? Não tô lembrado não. Vamos descer aqui de novo. Tem que ser. Ah, tem que mexer no gerador lá, caverninha, meu Deus. Você já esqueceu da, da missão Benta? Segue o caninho amarelo. Ó, o caninho amarelo subiu aqui, foi pra cá, deu a volta. O gerador aqui, caverninha, dentro do seu olho. Vê se para de gracinha. Rapaziada, a mobilete tá ligada. Rapaz, é, sempre que a gente liga assim, essa mobilete lock aqui. Veio uns infectados mais loques ainda. Então vamos ficar com a escopretinha na mão. Que você viu como que os tiros dela espalham, né? Voa pedaço de frango pra todo lado. Beleza. Rapaziada, é, voltando com a L. Ó, ele já tá na portinha esperando. Pensa numa garota ansiosa, essa tal de L, ó. aí, Joe, pra nós. Ah. Cantor! Era criança, eu queria ser... Cantor. <risos> Cala a boca. É sério? Canta alguma coisa. Ah, não. Vamos, vamos, eu não vou rir. Acho que não. Joe, por favor. Rapaziada, <risos> canta aí, Joe, pra nós. Até o Pangaré tá querendo escutar isso? Lá, lá, lá, lá, lá. Vamos. Peraí, vai cantar. Ele, ó... Ele... Oh. Ô canta pra nós! Ó. Oh, acho que o Caverninha viu um, algo ali no canto suspeito. Suspeito! Ô jogo. De volta Fora no atrás. Pangarelson. Beleza. Tem como subir as escadas ali. Tem mais escada aqui, hein? Eita, tá rolando altas portas aqui. A caverna vai vistoriar o local. Isso aqui nem mexe. Essa daqui, pelo jeito, também não abre. Rapaziada, é, tá ficando de noite. E a noite com esses zumbizinhos aí, não deve ser muito engraçado. E o pangarelson, que faz um barulho tremendo com suas patinhas profissionais. Ô, oh, Joe, quer subir no Pangarel? Aí! Aí, <risos> é isso. Ah, velho, eu tô tranquilo. Vamos! <risos> Chegamos, hein? Chegamos. Subiu a escada. Novo horizonte. Pangarelson vai dar o seu flip. Vap. Ó, ó, ó, ó. São macacos? Onde? É uma bagunça. Macaco onde? Ó oh, o jogo. Hum? Então, olha ali, os caras sobem nos postes e tudo mais. Beleza. Já temos uns trutas novos. Macaquinhos. Rapaziada, esse local aqui é altamente gigante. Fica meio difícil de investigar. Completamente. Mas vamos passando. Só de quina de zóio. Tá, tá com muito pouco item o local. Pera aqui já dá pra subir, hein? O se você me permite, o Caverninha só vai dar uma entrada ali. Os itens me parece que estão sempre dentro dos locais. O mano Joe com sua arte de subir. Rapaziada, aqui promete, hein? Ó! Oh! Jogo! Rapaziada, o jogo fez eu subir aqui em cima pra nada. Só que, ó, ó, ó. Aí você dá a volta. Vamos ficar com calma. Olha aí o tanto de peças de armas escondidas. Ó, oh, mais ainda. Rapaziada, gavetinha e tudo mais, hein? Manual médico número 2. Maior eficácia de medidas de primeiros socorros. esterilizações. Rapaziada, mano, o jogo agora é médico turbo, hein? Pode fazer até cirurgia já. É o okay. quê? Vamos ficar espertos. Você lê os livrinhos aí do The Last of Us. The Last of Us, você vira médico. Você vira lutador de Kung Fu. Você pode fazer qualquer que tem Você pode melhorar armas com sucatas encontradas no chão. Rapaziada. Mas Joel é profissional em absorver informações Se você quer sobreviver um modo apocalipto Se no futuro for acontecer umas paradinhas dessas Tem que ficar esperto em absorver informações trás. E transformá-las em coisas especiais, hein? Com isso dito e anotado no caderno de sobrevivência Ó, é é? oh, o símbolo do vagalume ali, hein? Joel, veja. O quê? foi ele ó oh, ele ó oh, é, é pra cá hein ó oh, tá rolando uma churrasqueira ali o quê você também toma cuidado ó oh, desconectar o gerador quando não Está trabalhando quando ele não está fu em Ai, funcionamento. É... Peraí, R, calma. Ué, R, ah, o que você está fazendo? Não se mexe. Claro que não. Peraí que o Caverninha. Isso é bom. Primeiro final dos vagalumes. Peraí, vamos cair pra dentro aqui já? Flipa a franja pra dentro?